E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre, começou a anunciar na B2W, mas não está tendo venda? Então fica aí comigo nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho de quais podem ser os motivos para você verificar na sua conta o que pode estar tá acontecendo. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, nada, nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aqui se você gostar e vamos falar um pouquinho sobre venda na B2W, tá certo? Falando sobre efetivamente a B2W, o que, que pode estar tá acontecendo, né? Você já começou a anunciar os produtos e as vendas não saem, certo? Então vamos falar quais são os motivos e eu quero que você verifique aí. Primeiro de tudo, tá? Quais produtos que você anunciou na B2W? Esse é o primeiro ponto, tá? Tem gente que parte para ir, pra vender em outros Marketplace, e aí pega a curva Z, D, B, que é a que tá mais fácil, é a que tá mais pronta, é a que tá mais ali certinho pra colocar, fazer kit, às vezes é chato, e o cara não quer, e aí ele pega os produtos do jeito que ele não tá acostumado a vender e quer colocar naquele canal de venda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o canal que você mais vende tem quantos produtos anunciados? E outra, quantos produtos você desceu efetivamente para esse novo canal, para B2W ou qualquer outro canal? Tá? Então, para B2W você trouxe quantos produtos? Esse é um outro ponto. Uma outra situação que pode estar tá acontecendo, seus produtos realmente foram cadastrados? Você entra lá no portal da B2W mesmo, quando você vai em produtos, esse produto não está parado numa pendência de preço, não está parado numa pendência de estoque, não está com erro, realmente foi reprovado ou ele está em PI, que é pendência interna, tá? Pendência interna é porque ele está sendo cadastrado, vai dar certo, já já ele está lá, ele está no aquecimento, né, subindo ali para poder efetivamente começar e entrar na B2W. Agora, quando ele está com pendência de preço, pendência de estoque, você tem que corrigir esses erros. Quando ele está reprovado, você tem que entrar no produto e entender o motivo da reprova. Se esse produto nem apareceu lá na parte de produtos, né, então ele está parado antes ainda, ele está parado na Skyhub. E aí você vai na SkyHub e dá uma olhada no motivo pelo qual ele ficou parado na Skyhub para você poder agir no problema e corrigir. Então esse é um outro ponto. Tem gente que fala, nossa, eu mandei produto para lá, mas não, não tô vendendo. Meus produtos todos não estão aparecendo. Se ele não tá aparecendo, algo aconteceu e você tem que investigar, tá? A B2W não vai te ligar e falar, nossa amigo! Você mandou 50 itens e 35 ficaram parados. Eles têm mais de 20 mil sellers para olhar, né? Então o sistema já dá esses avisos automáticos, a gente só precisa acostumar a enxergar, tá? Uma outra questão importante para a gente verificar são com relação aos indicadores da sua conta. A sua conta é nova, tá? A gente tem que analisar se os produtos que nós vendemos, nós somos vendedores exclusivos e se você realmente... Tipo, se você é um vendedor exclusivo, se você é um fabricante, você vende aquele produto, só você vende, teu produto ainda não está tendo relevância e talvez você tenha que ativar alguma forma de ads para ganhar relevância mais rápido e poder subir. Você tem participado das ações de marketing que também trazem uma relevância para a sua oferta? Esse é um outro ponto, então entra lá em vendas, promoções, tem todas as promoções que estão disponíveis, verifica se não é interessante você participar, pelo menos com a tua curva A, dos outros canais dessas ações de marketing, tá? Isso aí são pontos importantes para a gente olhar. Uma outra questão que você tem que analisar é se você entrou efetivamente nas buy box, que é o que a gente chama de dar match. Pode ficar um pouco obscuro, mas a gente vai ter outros vídeos falando sobre buy box, falando sobre notas, seller index, a gente vai ter outros vídeos aí que vão vir na sequência dessas próximas semanas, onde a gente vai falar sobre isso, inclusive até sobre o ads, mas você identificou-se dentro da... quando você bate o seu produto na busca lá, vamos falar que você venda aí carrinho, enfeite carrinho, decorativo. Quando você acha esse produto na busca, você está dentro da Buy Box, né? Você está junto do botão de comprar, dividindo ali com aquelas outras empresas, esse item aqui, que é o que veio primeiro nas buscas, ou você está numa caixinha sozinha, onde só você está. Então, isso é um outro ponto extremamente interessante que você tem que cuidar. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Buy Box no outro vídeo. Certo? Então pega aí esse, volta aí, vai anotando, vai pausando o vídeo e faz esse checklist para você entender como que está o seu desempenho na B2W efetivamente. Se você não vende na B2W ainda, aqui embaixo tem o link para você se inscrever. Lembrando que meio para cima pode vender na B2W, eles só não aceitam pessoa física. Então se você é meio para cima, você pode vender desde que você tenha no seu estado, município aí, certificado digital A1, beleza? Então, tendo certificado digital A1, é mais fácil de ser aprovado que você vai ter que usar para as assinaturas, certo? Esta é a regra a priori. Existem exceções à regra? Sim, mas eu não gosto de falar de exceção, tá? Gosto de falar de regra, beleza? Então, grande abraço para você e vamos para cima, bora aumentar essas vendas aí na B2W. Valeu!